faculdade. Será que vale a pena? Nesse vídeo eu vou mostrar para você se realmente uma faculdade é o que faz a diferença na sua carreira. Se fazer uma faculdade vai fazer com que você cresça ou se isso está te atrapalhando de ter sucesso, caso você tenha faculdade, caso você não tenha, independente da sua idade.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 nós tomamos decisões muito importantes durante a nossa vida e faculdade certamente é uma delas mas será que é a faculdade que realmente vai fazer diferença na minha carreira profissional então se você não tem faculdade e está achando que não está crescendo por conta disso ou você tem faculdade mas mesmo assim não consegue prosperar financeiramente não consegue ser promovido então eu vou te explicar quando realmente vale a pena fazer uma faculdade vou mostrar para você se é isso que está fazendo a diferença na sua carreira muitas pessoas Pessoas acabam fazendo uma faculdade porque estão saindo do ensino médio e socialmente eu preciso ter uma faculdade ou porque os pais cobram isso então imagina o seguinte na época dos nossos pais ou avós não sei qual é a idade que você tem aí mas se você está na casa dos 25 a 35 40 anos na época dos nossos pais o que fazia diferença era uma faculdade então eles aprenderam que quem se destacava naquela época eram pessoas que tinham feito uma faculdade e aí cria-se uma crença aquilo que eu acredito uma forma de pensar Pensar de que a faculdade é o que vai fazer a diferença. E aí eles falam assim, filho, faça uma faculdade para que você consiga um bom emprego e fique bem financeiramente. Só que isso não é verdade na maioria dos casos. Segundo um dado do IBGE, 53% das pessoas que se formam elas nem conseguem atuar na área em que estudaram. Então imagina o seguinte: a pessoa faz a faculdade, ela gasta 50, 100 mil, 200 mil, estuda 4, 5 anos, vê um monte de matéria que não usa para nada e depois ela não consegue nem trabalhar na área que estudou e fica infeliz. Ah, Polosa, então você está querendo dizer que faculdade não é importante? Eu não preciso de faculdade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que apenas faculdade não é garantia de sucesso. Quantas pessoas você conhece aí com faculdade ganhando pouco ou desempregados com dificuldade de crescer na carreira? Então a faculdade ela é importante quando eu preciso dela quando ela é um passo para um objetivo maior. Se o meu objetivo de vida, se a profissão que eu escolhi para mim requer uma faculdade, aí sim é necessário. Se para entrar numa determinada empresa eu preciso ter faculdade, é apenas um passo para o meu objetivo e não o fim em si mesmo. Tem pessoas que o objetivo dela é fazer uma faculdade, mas não sabe o que querem. Estudam apenas para estudar porque os pais falam você precisa se formar. Ela se forma, faz qualquer coisa, muitas vezes nem sabe quando escolheu fazer um curso não sabe sabia o que queria realmente da vida, e aí escolhe qualquer coisa, trabalha depois, as pessoas não têm metas, objetivos claros do que elas querem fazer profissionalmente, aí o que vier é lucro, elas acabam trabalhando com qualquer coisa e ganhando pouco por conta disso. Agora, o que vai fazer realmente a diferença na sua carreira são as atitudes que você tem não é a faculdade em si e sim como você age a é desenvolver inteligência emocional competências emocionais para que você enfrente os desafios para que você tenha resiliência aguente as pancadas da vida profissional para que você consiga ter persuasão para convencer as pessoas dos seus projetos das suas ideias, para que você aprenda a se relacionar com as outras pessoas lidar bem com as suas próprias emoções com as emoções de outras pessoas no ambiente de trabalho porque nem sempre é fácil você vai lidar com pessoas diferentes que pensam de forma diferente. Então o que você precisa é de competências emocionais. Isso sim vai fazer a diferença. Você ter uma mentalidade de ser empreendedor, ver a empresa que você trabalha como sua mesmo, porque aí dessa forma, você vendo a empresa como sua, você vai ter ideias para fazer a empresa crescer, você vai trabalhar querendo ver o crescimento daquele negócio. E é isso que vai fazer a diferença, vai fazer você se destacar. Meu filho Isaac, de 9 anos, eu tava fazendo lição com ele, e ele falou assim: "Pai, ele tava fazendo a lição, né, junto com ele, e ele começou a falar assim, ai não pai, não acredito pai, com uma cara de dor. Eu falei, o que foi filho? Aí ele falou assim, ai pai, eu tenho que estudar não sei quantos anos do ensino fundamental, não sei quantos anos do ensino médio, ele falou certinho a quantidade, e depois eu ainda vou ter que fazer faculdade pai. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, eu vou ter que fazer faculdade? Aí eu olhei pra ele e falei assim... Não, filho. Quem falou isso pra você? Ah, meu amiguinho da escola, o pai dele tinha falado para ele. Eu falei: "Não, filho, você só vai fazer faculdade se a faculdade for um passo para o seu objetivo. Se o que você quiser para tua vida, para tua carreira, para os seus sonhos for necessário ter uma faculdade, aí você faz". E hoje existem várias opções para pessoa fazer faculdade à distância, faculdades que são acessíveis, porque o conhecimento é o que mais tem disponível na internet hoje. Aí ele virou para mim e falou assim: ah pai, então eu não vou precisar fazer faculdade? Aí eu falei assim, não filho. Aí ele olhou pra mim e fez assim... Aí eu percebi a felicidade dele. Aí ele vai e conta pro amiguinho na escola. E o amiguinho fala pro pai dele. Aí o Isaac volta no outro dia e fala assim, ô pai, o pai do meu amiguinho falou pra ele, ele falou pra mim, que se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir um bom emprego e vou ficar pobre, não vou conseguir ganhar bem, pai. Aí eu falei assim, filho, fala pro seu amiguinho estudar bastante. Fazer uma faculdade, uma faculdade não, fazer duas faculdades. Porque depois você vai contratar o seu amiguinho pra trabalhar pra você. E por que, que eu falei isso? Porque a mentalidade que eu tenho criado no meu filho é de empreendedor, pra que ele traga soluções para que ele veja a empresa que ele vai trabalhar como dele. E aí sim ele vai conseguir crescer na carreira. Se você pega profissionais que não conseguem crescer, que não são promovidos, que não conseguem ganhar bem, você pode ver que eles estão reclamando, sabe? Não traz solução para os problemas. Eles dão, entram no horário, saem no horário, não quer fazer o a mais ali, não quer trazer maiores soluções para poderem crescer, para a empresa crescer eles mostrarem resultado. Olha o quanto eu aumentei o faturamento da empresa, o lucro. Olha quanto eu economizei de trabalho, de esforço das pessoas aqui por conta desse projeto que eu criei então o que eu quero te trazer com esse vídeo é a consciência de que o que vai fazer a diferença não é só uma faculdade não são apenas cursos técnicos ou o conhecimento em si mas principalmente a atitude a inteligência emocional segundo daniel goleman psicólogo phd de harvard ele mostrou através de pesquisas cientificamente que apenas 13% das pessoas fracassam não conseguem crescer prosperar em suas carreiras por falta de qi consciente intelectual saber tecnicamente o que faz ter faculdade saber matemática, português, falar um idioma. Agora, 87% das pessoas, ou seja, a maioria, não conseguem se destacar na carreira por falta de inteligência emocional, as competências ligadas à resiliência, controle das próprias emoções, ser otimista desenvolver capacidade de liderança empatia, se colocar no lugar das pessoas, tudo isso ele foi percebendo que era o que fazia diferença em quem conseguia se destacar é isso que a gente faz na imersão da polose de um final de semana, a gente desenvolve inteligência emocional nas pessoas, para que elas consigam ter resultados, aí as pessoas saem do treinamento, sendo promovidas ganhando mais, outras emagrecem melhoram o relacionamento, elas têm mudanças em todas as áreas da vida porque porque desenvolveram inteligência emocional então concluindo Polozi é a faculdade que vai fazer a diferença novamente dizendo se a faculdade for um passo para o seu objetivo aonde você quer chegar você tem metas claras da onde você quer estar na vida o quanto você quer ganhar e aí fala bom para eu estar nessa carreira nessa posição ou eu quero ser médico psicólogo dentista advogado aí você precisa ter sim uma formação agora isso passa a ser o objetivo e a faculdade é um passo isso e não apenas se formar porque é necessário porque é um status porque a sociedade pede quantas pessoas conseguiram ter muito sucesso na carreira sem terem uma faculdade e outras pessoas que fizeram faculdade não conseguem crescer então você tem que buscar agora essas competências emocionais desenvolver ação atitude mentalidade de empreendedor fazer acontecer é isso que vai te diferenciar das pessoas que não conseguem progredir na carreira é resultado resultado vale muito mais do que diploma o que as pessoas olham dentro de uma empresa quando você vai ser promovido é se você entrega resultado se você é bom no que você faz e hoje o conhecimento você pode adquirir através de vídeos treinamentos online tem muito conteúdo de graça muito conteúdo bom hoje espalhado pela internet que você pode fazer cursos ou comprar cursos online aprender novas habilidades então você consegue ter acesso ao conhecimento agora não é só esse conhecimento você precisa entrar em ação fazer a mais enfrentar os seus medos enfrentar a insegurança e isso tudo você desenvolve com inteligência emocional. E você precisa buscar essas atitudes. Você precisa fazer acontecer. Quando você enfrenta o medo, quando você enfrenta as situações que você tem insegurança, é dessa forma que você desenvolve caminhos neurais de no seu cérebro. Quando você passa por situações que você não está acostumado, pô, Pauloz, eu não estou acostumado a falar em público, por exemplo. Se você vai fazer isso, você sofre nas primeiras vezes. É difícil, você fica com medo, tem diarreia no dia anterior. Mas se você enfrenta uma vez, duas, três, você desenvolve caminhos. Neurais do seu cérebro, sinapses neurais, neurônios se encontrando com neurônios, gravando ali um novo aprendizado. E você vai fortalecendo esse novo aprendizado e isso se torna uma habilidade. E aí você desenvolveu a habilidade de falar em público, nas reuniões na tua empresa, você fala, você dá a sua opinião, você mostra aquilo que você acredita, você expõe as suas ideias, você fala dos projetos que você realizou, dos resultados que você teve, e dessa forma você vai se destacando na carreira. As pessoas olham, veem segurança em você. E quando abre uma posição de liderança, é você que vai ser escolhido. É nisso que você precisa focar, então. Você precisa ter o um conhecimento técnico, sim. Mas atitude, atitude é o que vai fazer você se destacar na sua carreira agora deixa eu saber de você se você tem faculdade e se isso fez a diferença na sua vida escreve aqui nos comentários escreve aqui embaixo ou oh, Poloza, eu nem tenho faculdade consegui me destacar também é importante a gente saber isso porque um vai ler o comentário do outro às vezes a pessoa fica travada ou ela cria crenças de que não vai conseguir crescer não vai prosperar porque não tem uma faculdade porque não tem dinheiro para pagar uma faculdade quantas pessoas se destacaram sem ter uma faculdade ou às vezes a pessoa tem também não está conseguindo crescer e ela não está percebendo que o que está faltando é a atitude é a inteligência emocional então deixa no comentário aqui que eu quero saber um pouquinho da sua experiência e qual foi a diferença que a faculdade fez na sua vida agora eu quero saber se você gostou desse conteúdo se eu tô agregando valor para você mudando a sua mentalidade para que você entre em ação e melhore na sua carreira para que você venha ter uma vida plena abundância em todas as áreas da sua vida deixa eu saber se você gostou dá um like e aproveita e já se inscreve no meu canal porque semanalmente eu estou postando vídeos para te ajudar então aperta aí no botão vermelho se inscreve e assim que você se inscrever vai ter o sininho do lado e ativa o Sininho para você ser notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo e você não perder porque senão eu posso você nem ver e aí você perde um conteúdo aí que vai ser essencial para você ter resultado na sua vida e pra gente finalizar essa conversa me segue no Instagram lá eu posto meu dia a dia mais conteúdos para você crescer evoluir em todas as áreas da vida coloca lá na busca PolozOficial. underline oficial coloca lá polose e me segue e a gente vai bater um papo eu vou fazer lives e a gente vai ter oportunidade de conversar lá no Instagram também um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou desvendar os segredos da mente para você ter uma vida plena.